Muito bem, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fita Energética para você. E hoje eu vou falar, né, te trazer uma dica sobre como fazer e o que fazer para superar a dor da perda. A gente vai soltar a vinheta e daqui a pouco eu já falo falando sobre isso. Gente, assim como 2020, 2021 foi um ano bem difícil para todo mundo, né? Eu falo por mim. Uh, muitas pessoas fizeram a passagem, minha mãe inclusive fez a passagem dela em 2021. A pandemia levou outras pessoas também, né? E questões de saúde, desequilíbrios emocionais, desequilíbrios do corpo físico, sempre leva várias pessoas. E daí como a gente está vivendo no mundo, né aqui no, no ocidente pelo menos, que semeia a cultura do apego, do eu, meu, minha, quando esse tipo de passagem acontece, a gente sofre bastante, né? É comum a gente sofrer pela perda pela passagem das pessoas. Isso é uma coisa muito recorrente que a gente tem observado, inclusive, nos comentários de todo mundo aqui nos vídeos que a gente tem postado. Hoje a gente vai falar sobre um chá infalível, um chá que vai te ajudar a superar a dor da perda. Então fica aqui que hoje a gente já vai entrar sobre esse assunto, vai começar falando sobre esse assunto. O luto, ele é um conjunto de fases né, que gera uma instabilidade emocional isso acaba por desencadear uh, atividades, comportamentos cognitivos, ou seja, pensamentos desequilibrados. Né? Tem algumas fases que eu não vou me ater a elas aqui, mas uma coisa é certa. Um luto é diferente para todo mundo. Né? Falei que no, no começo do vídeo minha mãe fez a passagem, reagiu de uma maneira, minha irmã reagiu de outra maneira. Uh, minha avó, meu avô, que são pais né, da minha mãe, reagiram de uma outra forma. Então pessoas diferentes têm reações diferentes ao luto. Isso é fato. E é para ajudar essas pessoas, independente daquilo que elas estiverem passando, né? independente da reação delas uh, quanto ao luto, o fato é que a origem é a perda. Né? A pessoa vai estar sofrendo porque ela sente que perdeu uma pessoa que ela amava para um outro plano, para uma outra situação dessa vida que ela está acostumada. É óbvio que a ela não generaliza e não repertoriza tratamentos fita energéticos para pessoas, porém esse tratamento que eu vou deixar para todo mundo aqui hoje é um tratamento coringa que para a maioria das pessoas vai ajudar a superar a dor da perda, porém nada substitui um tratamento personalizado obedecendo o método da fita energética, tá bom? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para a editor para você ter acesso ao livro da fita para que você consiga montar os seus tratamentos, mas uh, quando a gente está passando por esse processo de perda, de sentimento de perda, a gente fica com raiva do mundo, a gente pode ficar com o sentimento de isolamento, achar que nada é bom, perde a alegria de viver, perde a motivação, porque a gente está vivendo isso naquele momento, né? esse tipo de dor de perda. Então, quando existe essa quebra brusca da nossa realidade, daquilo que para a gente a gente está acostumado, o apego ele fala mais alto, o ceticismo ele fala mais alto, a falta de fé fala mais alto a falta de disciplina, a falta de amor, a gente se relaciona de uma maneira um, menos equilibrada, né? Então, esse tratamento que eu vou dar daqui a pouquinho, ele é para equilibrar todos esses aspectos, tá? Mas se você estiver passando por alguma questão específica que você que eu não falei aqui no caso, o livro da fita vai te ajudar a equilibrar essa questão. Vamos lá as plantas agora? Então pessoal, papel e caneta na mão que a gente já vai falar, já vou passar para vocês o tratamento coringa para ajudar a superar a dor da perda. A primeira planta é o açoita-cavalo, tá? Já tem um vídeo específico dessa planta aqui no canal, mas agora eu vou trazer para você, para todo mundo, um tratamento com açoita-cavalo, né? um tratamento equilibrado contra a energética com açoita-cavalo. Então, o de cavalo, qual é a função fitoenergética dele? Ele permite uma conexão com Deus, permite ver a verdade sobre a vida, facilita a gente aceitar a presença de outros planos espirituais, entender a morte, conviver com Deus no coração, respeitar o divino, aprender a conviver com outras pessoas. Então, das cinco plantas que eu vou falar aqui, o de cavalo é a primeira e a próxima é o endro. Tá? O endro elimina a paranoia ele protege energeticamente o nosso corpo energético e ancora uma nova frequência energética positiva, ou seja, ele instala na no nossa energia uma frequência de otimismo para a gente conseguir ver esperança, para a gente ver aquela energia, aquela luz né, mais à frente no fim do túnel, para a gente ter essa esperança de que não existe noite escura que não termine com um dia claro, com o um sol no céu. Então o Endro é esse tipo de energia que ele traz para gente, tá? A próxima planta desse composto para ajudar a superar a dor da perda é o morango. O que, que ele faz? Ele elimina a carência afetiva, acalma a dor por uma perda emocional forte, como um relacionamento, uma notícia ruim, gera amor incondicional e paz na família, libera os sentimentos reprimidos, então ajuda a florar e a pessoa liberar aquele sentimento né, que ela fica guardando, ah, eu sou forte, esse luto não está me afetando, mas o morango ele traz... A pessoa, esse sentimento à tona para a pessoa colocar para fora e ficar mais equilibrado uh, e corta laços com pessoas já falecidas, não que a pessoa vai parar de amar quem já foi não que a pessoa que está fazendo o composto vai deixar para lá que, aquela pessoa, né? não vai ignorar o falecido, não vai lembrar da pessoa, mas não vai trazer a dor, então esse é o efeito do morango, tá bem? A próxima uh, planta que a gente vai falar é o maracujá e o maracujá ele tem esse efeito aqui, ó ele gera motivação, criatividade e ação da vida e entusiasma às coisas, ele ajuda a ser entusiasta, né? Trazer otimismo para o dia a dia, assumir as nossas responsabilidades, enfrentar desafios, acreditar no futuro, ter esperança na manhã, entre outras funções, né? Ou seja ajuda a gente a ancorar uma energia de otimismo na vida para a gente conseguir superar os nossos desafios. O maracujá foi a quarta planta e a última planta eu vou falar, só que antes eu quero só te convidar a compartilhar esse vídeo se você está percebendo, né se você conhece a pessoa que está com essa dor do luto. E daí por fim a gente já falou então do açoita-cavalo, já falou do endro, já falou do maracujá, falou do morango, e agora a gente vai falar do marmelo, que alivia dores locais, desincha, cria um efeito sedativo, calmante e protetor local, aumenta a vitalidade e regula a atividade celular local, auxilia contra qualquer processo de multiplicação indesejada e estimula a paciência, a perseverança e o equilíbrio emocional. Essas plantas, você pode pegar uma pitada de cada uma delas, né? desidratada ou fresca, e aquecer um pouco de água, aquecer em uma fonte natural de calor, ou seja, fogo. Nada de fogão de indução, micro-ondas, torneira elétrica, chaleira elétrica, não. É um chá que a gente vai fazer aquecer a água no fogo, certo? Seja no fogão a gás, numa lareira, numa fogueira, mas aquece a água no fogo. Assim que no fundo da panela começar a formar aquelas bolhas pequenas, a água já está aquecida no ponto certo para fazer o chá energético. a gente coloca ali, essa pitada de plantas tá? e ativa com a oração poderosa para revelar a energia das plantas. Vou deixar o link aqui no, na descrição do vídeo também. Se você conhece o verde prata, pode fazer o verde prata. Se você não quiser fazer a oração poderosa para ativar a energia das plantas, pode ativar com a gratidão. Mas faz esse chá e toma ele sete dias, durante duas vezes por dia. Tá? Durante sete dias, duas vezes por dia, uh, com intervalo de quatro horas entre cada caneca de chá, 200, 250 ml, você pode estar tá consumindo esse chá para poder ajudar a né, ter essa otimi esse otimismo, superar essa dor da perda, superar essa dor do luto. E a gente vai se vendo aqui no canal, também tá Espero que te ajude. Comenta aqui depois se te ajudou, se você compartilhou para alguém e a gente vai se vendo por aí. Beijo no seu coração, muita luz até o próximo vídeo.